Olá, eu sou a Maria do Blog, da Boa Maria, e hoje vou-vos ensinar a fazer esta foto sem precisar de estar a -se subir, sem precisarem de molhar a vossa câmera. Se vocês quiserem ver como é que eu faço esse peito, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, para este tutorial vocês não vão precisar de quase nada, eu prometo. vocês vão precisar de, primeiro é de arranjar uma forma de colocar gotas sobre uma superfície. Eu tenho aqui este borrifador, não sei como é que vocês chamam, um spray. Isto custou -me menos de 1€ euro, e o que eu vou fazer é encher com água e agora o que vamos precisar é de uma janela. Se vocês viverem em casas ou no resto do chão de um apartamento é provável que a vossa janela esteja perto uh, do chão. Vocês podem borrifar a vossa janela com água colocar a câmara de um lado, vocês dentro de casa e tirar foto se vocês estiverem num apartamento. Vocês podem ir para a varanda, colocar a câmara na varanda e vocês dentro. E dessa forma também fica o um efeito que eu vou vos ensinar agora. E caso vocês não nenhuma coisa nem outra, vocês podem ficar num pedaço de vidro, uh, borrifar com água como eu estou a fazer agora e colocar entre vocês e a câmara e dá exatamente o mesmo efeito, por isso não se preocupem. E como eu vos tinha dito, agora o que vocês vão ter que fazer é deixar a vossa câmera fora, ligar o temporizador e ir para dentro de casa e tirar algumas fotos. Uma dica que eu vos dou é que o vosso vidro pode criar uns reflexos muito interessantes na vossa cara, se apanhar com luz e vocês também podem adicionar algumas luzes na tela ou outros acessórios como um CD e criar um arco-íris isto vai depender completamente de vocês, este tutorial que eu vos estou a ensinar é a base e depois vocês podem adicionar tudo o que vocês quiserem na vossa foto. Para esta foto eu só utilizei o vidro, não coloquei a porta fechada, coloquei a porta um bocadinho aberta para criar uns reflexos na minha cara e é tão simples quanto isso e não precisei fazer mesmo mais nada e é muito, muito fácil. Agora para a edição eu vou-vos mostrar o que é que eu fiz no Lightroom, vou-vos mostrar o processo mais rápido, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem e acho que vocês notam que este programa tem um potencial enorme e pode melhorar imenso as vossas fotos, este é só o meu tipo de edição, se vocês quiserem ver como é que eu edito as minhas próprias fotos e onde eu falo mais aprofundadamente sobre a minha edição, é só clicar na barrinha que vai aparecer agora. E é isso! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero que vocês queiram ver mais, porque eu vou começar a ficar com menos tempo. Eu queria fazer assim estes vídeos mais curtos, mas acho que são muito interessantes para as vossas fotos, por isso espero mesmo que vocês estejam ansiosos para ver mais episódios certos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.